Eu sou o Diego e seja bem-vindo a este canal. Neste canal eu mostro e falo como você pode fazer a sua barba crescer em pouco tempo gastando menos e gastando mais, beleza? E neste vídeo eu tenho duas coisas muito importantes para você. Então fique até o final do vídeo para não perder nada, beleza? A primeira coisa que você vai precisar para fazer a sua barba crescer é uma esfoliação. Pesquise no YouTube mesmo como fazer esfoliação no rosto porque isso vai te ajudar bastante, tá? Vai abrir aí... Vai tirar toda a pele morta, toda a sujeira que tem na sua pele. A esfoliação tem que ser feita uma vez na semana, beleza? A segunda coisa, você vai pegar um copo, ou um frasquinho pequeno assim, ou um copo de vidro. Pode ser de plástico, mas eu prefiro de vidro. Um copo que vai ser seu durante alguns meses aí. Então esse copo você não vai beber água, não vai beber café, não vai fazer nada. Você vai pegar um copo vazio e seco, vai pegar óleo de cozinha. Se você não sabe, o óleo de cozinha ele auxilia no crescimento e hidratação dos fios. Então você vai pegar, vai colocar uns três dedos assim do de, de óleo de cozinha, beleza? Óleo de soja. Você pode pesquisar aí que ele auxilia no crescimento do cabelo. Três dedos de óleo de soja, beleza? Três dedos. Cravo da índia. Coloca uns sete, sete cravozinho, tá ligado? Sete pauzinhos de cravo lá. Pode pesquisar também óleo de cravo auxiliando no crescimento e fortalecimento do cabelo, beleza? Se tiver canela canela em pó, não, se tiver canela, canela em casca, bota aí uns pedaços da canela, beleza? Se na sua casa tiver alecrim, pode colocar dentro do copo com óleos e os outros ingredientes, beleza? Feito isso, mano, você vai deixar aí bastante tempo, tipo uma semana, mas você já pode ir usando, beleza? Aí você vai fazer um tratamento caseiro, isso aqui vai te auxiliar bastante, é tipo um, um óleo de risco 2.0, isso aqui, você não vai gastar um real, é que as coisas que você tem na sua casa beleza e você vai fazer a esfoliação feita a esfoliação você vai abrir os poros que é pegar água de chuveiro, água morna e passar no rosto beleza passa assim seca rapidinho e já pega o óleo assim no dedo enfia o dedo no, no copo, pega assim de óleo passa onde você quer que é, desenvolva a sua barba tá e em seguida, você tem que seguir o tratamento durante uns dois meses para você ver um resultado bem legal, tá? Nesse tratamento você não pode raspar a barba, porque quando você raspa, você acaba impedindo o crescimento de novos fios, beleza? É, é mito quando fala que raspar faz nascer mais barba, beleza? Isso é um mito, só para deixar claro: quando você raspa, você acaba impedindo o crescimento de novos fios. E a segunda coisa que eu tinha para falar nesse vídeo é de um produto mano, que eu estou usando, que é muito bom, é o Big Barba, beleza? Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição, ele é um produto muito bom, eu estou usando, ó, não tinha barba, agora eu estou tendo aí, beleza? Ah, graças, ao, ah, graças ao produto do Big Barba, ele é um produto natural, cheio de nutrientes e vitaminas que o nosso corpo precisa para fazer aí o desenvolvimento da, da nossa barba, da minha barba no caso. É, é, pague um preço até barato, beleza? Vou deixar o primeiro link aqui na descrição Se você comprar sem ser no site oficial Você pode passar um produto e sua barba pode cair você pode ter vários tipos de doença por aí, beleza? Então não compra sem ser no site oficial O site oficial eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Primeiro link na descrição, o site oficial, tá? Uma coisa que eu tinha esquecido de falar sobre a receita caseira, lembrando, durante o tratamento não pode raspar, não pode pegar sol, deixar 4, 6 horas o produto no rosto, esfoliação uma vez na semana, mano, isso aí vai estar te ajudando a, a desenvolver a sua barba, beleza?